Tudo bem. Meu nome é Leonardo Gasoli. Eu sou o CEO do ContaLige. A primeira coisa que pensam sobre o ContaLige é: "E colocaram um espião para me vigiar". Não caia nessa. Isso é uma lenda. O ContaLige é uma poderosa ferramenta que vai tornar sua rotina muito mais produtiva e vai fazer você e a sua equipe enxergar seus números de uma maneira muito simples e muito fácil. Afinal, você quer ser reconhecido pela sua empresa e quer zelar pelo seu emprego, certo? Então, eu vou falar rapidamente para você o que, que você vai ganhar usando com o Conta Tá legal? Você ganha uma agenda com visitas roteirizadas. Leva a sua carteira de clientes no bolso. E chega no seu cliente através de um simples clique, que te dá a opção de abrir o Google Maps ou o Waze para te poupar no trânsito. Suas visitas são padronizadas com foto, checklist, assinatura do seu cliente. E o seu gestor, o gestor da sua empresa, ele vai acompanhar tudo online. A ferramenta é simples de usar e o treinamento online fica aqui nesse botão. Seu desempenho e performance irá melhorar muito com o ContaLGE e ficará muito mais fácil comparar o seu desempenho com o desempenho da sua equipe. Tenho certeza que você será reconhecido por isso. Não desperdice essa oportunidade e conte conosco da Contele. Muito obrigado.